Eu vejo a vida que prossegue enquanto as câmeras seguem Enquanto o águia escolta enquanto isso No planalto helicóptero cheio de cocaína Justiça arrancou as vendas Pra ver bem que ela extermine Que a consciência ilumine esse vale da escuridão Que haja ciência que ainda há tempo Basta manter os... Não vai morrer! Porque tá ligado, vou te equivocar O Pedro chega já tá pronto pra regastar Por quê? E aí, Produção! Quem chamou o embate. O não é verdade. O ele chega logo na criatividade. Porque eu chego e a dar vai logo fazer a faca. Aí arrombado, hoje cê vai morrer na curva E aí então vou mandar aqui pra você O cara vai morrer na curva, olha você Cê tá aqui, falando que vai matar Mano, eu não tô nem falando, eu tô pensando em fazer Mano, então olha aqui de novo Olha esse cara que todo, tá me olhando Achou eu bonito, quer me beijar de novo? Go fight! Você fala que nabilita segura que eu sou o falso O bagulho é diferenciado, aliado Parece um espantalho, o primeiro espantalho que é viado é, é, é. E aí, mano, mano? vou mandar para você Você fala que eu tô espantalhão, olha você Mano, você parece um alienígena Você é maior do que o papel de mato, se manda nesse vídeo é, é, é. Então, é, é. vou mandar aqui de novo Falou que nós tá perdido nabilita, tá perdido eu vou passar no Se você quer brincar, vai lá Brincar com ele na rucha Eu tô falando meu parceiro Eu tenho preconceito, Muito bem Meu parceiro vai estar Eu vou fazer a votação Eu vou fazer a votação Depois vocês vão tomar o primeiro Vou fazer a primeira votação Barulho para! De hoje Pedro. Oh. Barulho para. Morfeu e Cardoso. Oh. De novo. hoje Pedro. Ô, gordão. 4 4 4 4 4 4 4 Quando eu disser regra 1 Você dizer respeito eu, eu, então, parceiro, eu vou chegando só passando uma visão. Bagulho é respeito, aí, saca o milhãozão. Tô com fome nessa eu tô falando, meu parceiro. Bagulho é louco, saca meu dinheiro. Agora eu vou dizer meu dito. Então, bagulho é o seguinte: vou falando aqui é foda. Os malas aqui é da rua, os malas aqui é cobra. Então, pode partir e liga, meu parceiro. Eu vou falando, não se meta. Isso vai ser tudo, isso vai ter... Aí, hein? Mano, essa é meu cu. Mano, presta atenção, se tá com fome. Vai ali no real, que é o nome é tá ligado Oh. Oh. Hey, o apresentador falou: Se não tiver nada pra falar, fica quieto, a rima é louca. Você não tem nada a dizer, começa cala a calar a boca. Aê, cê tá ligado no proceder? Vendo chegar bolado, eu vou pra matar você. Porque eu faço improvisação. Você é um novo MP que tem um pai da de um Você Tá coitadinho porque tá com medo de morrer é. Então Vou mandar de novo para você Falou que você é outro que o mundo Olha aqui, mano, eu sei você é feio pra caralho <risos> Vou esclanar a verdade, esse é o regime Não sirvo nem pra jogar na rima, eu te dou um drible Aê, tô pronto pra informar O som não tá ruim, é só você que quer cutar Que tava ruim, é